falou. Não, faz isso não, mano. Cadê o Português? Ah. Ele mano, tá entrando, entrando de novo, velho. Eu tô entrando. Eu fiquei sem net no PC. Mano, como que você ficou sem net só no computador, velho? Mano, não, não, por causa que uh, eu também fiquei sem net no laptop. Não, é por causa que uh, a chuva, aqui uh, que em Portugal tá chovendo muito, tem tempestades e tipo, a fé... <risos> Luiz, eu consegui é, semente de horta, mano. Tá plástico, eu também, eu também. Mais. Mas eu nem dei muito importância. Ah, não, mano. Eu não tô falando isso. Oh, mas deixa eu perguntar uma coisa agora, sério. Tipo, o intuito de vocês no jogo é o quê? É jogar real ou vocês estão só tirando uma onda? Não, eu tô é, jogando né? real mesmo. Não, porque eu assim, quero... eu tô... A gente tá tentando fazer um bagulho mais, mais real, tá ligado? Porque eu, eu tô usando pra fazer vídeo. Não dá pra ficar brincando. Não, mas você terminou vez. o vídeo, terminou não? Não, mas... não, não eu, mas eu... Gravo, eu tô gravando direto, caralho. Aqui, velho. Depois eu mando Man, eu pro editor. Tô o editor, editor... Real mesmo. Eu tô fazendo já entrei, já entrei, já entrei, já entrei. Pô, não vai embora. A gente precisa se tratar, tá ligado no bagulho? Porque se ficar morrendo vai ser é foda. Ah, mas vai se. Ah, o zumbi aqui comigo. Waiting script. Yo, acho que por script. Espera aí, por favor. Eu achei outra bandagem, Luiz. Cola aqui, Luiz. Vem aqui. Pera aí, eu tô loteando aqui pra ver se eu consigo. Mano, eu já entrei, eu já entrei, eu já entrei, eu já entrei. Chega! Calma, português. Ai, calma! Cadê o cara que tava com a gente que caiu? Onde ele tá? Ah, mano. Cadê o Toninho? Ah, tá aqui, eu já entrei, já entrei, peraí, vou só matar este zumbi. Ah, é, consegui uma bandagem, Fê. Beleza, usar então já, eu tô com duas, então... Por que você fica gastando munição à toa, rapaziada? Me explica um bagulho aí. Mano, eu, eu gastei munição à toa porque eu tô com preguiça de coisa. Tô com preguiça de coisa. <risos> Não tô, sério, eu tô mesmo com bem preguiça de, de coisa, de fazer isso, de matar no taco. PING! Pim. Vem nossa. cá, graça, vem cá, me Seu... mata o pôr, Graça, gente, graça. Eu te amei, eu te amei, eu te, ama, eu te Fê, sobe aí. Essa porra tá cheia de zumbis. Vamos aí, já tá ficando tarde, mano. A gente tem que pegar água pra poder encher a garrafa. Vai, só bem, só bem, só bem. Ele tá com o saco na cara é, vai, ainda, né? velho. Nossa, ah! nossa, nossa, meu Deus, vai explodir. Sai, Luiz, sai do carro. Eu tô passada, chocada. Como é que tá? Eu tô preso. Mano, você me jogou pra dentro da arquibancada, velho. Ah, esse moleque com o saco na cabeça aí, mano. Mano, quem que, que, que tem gay, bandagem? Quem tá que tem que é que que que bandagem? Não entra aqui de cabeça vermelha. Calma aí, calma aí. Mano. Mano, que é, tem Ô, Luiz, Luiz. É Luiz, dá a volta atrás da plataforma aqui, mano, na moral, velho, pra mim tentar entrar rápido. no carro. Eu eu sei, mandar, é calma, português, calma. Não fica gritando várias vezes. alguém. Não grita, não grita, por favor Luiz, quebrou o carro, fodeu Porque eu tinha que tentar sair Eu tô bugado dentro da plataforma, mano Aqui, ó, olha aqui, ó. sua esquerda, a plataforma aí, tá vendo? Ó? Vem vindo pra esquerda, vem vindo aperta pra esquerda Aperta aqui, aperta aqui O boludo aqui, matou ADM, o Ademir, rapaziada Tá me vendo? É por aqui, ó. Não sai, viado, não sai, juro Rapaziada, rapaziada, o português Foi. matou o Ademir <risos> Hã? Não tem nada Você viu? Quem matou? Pode falar, pode falar, fala fala, que fala, quem matou? Esse lobisomem que ama dormir, vim me ajudá-lo, eu sabia? Ô, tu é admir, mano? Mano, chama tá a é Demi. Como é que eu faço isso? Ô, oh, para de dar tiro aí, mano, na moral. Tá, então vamos, vamos no soco. Vem aqui, português, vamos vem aqui, português. Tô, tô reparando o veículo. Vem cara. aqui atrás, português, eu vou soltar uma bandagem pra você. Olha, você fica dando tiro atrás, zumbi, seus loucos. Eu sou louco? Não, não eu sou louco, não. Não. eu tô louco. Não. Eu não, tô louco. não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Mano, esse zumbi é, vinha já... aqui, eu tô fudido, isso. velho. Pera aí que eu tô reparando o oh, faz isso aqui. não, mano. foi. é louco, braço. Dropa aí, dropa aí, mano. Dropa aí, dropa aí. Ô, oh, moleque de camisa vermelha. Drop aí, dropa aí, mano. Dropa. Não, mano, por que você entra no carro, moleque? Você tá bugado Vai, sai português, do carro. eu vou lançar aí pra você, pega aí Sai do carro, mano Ah, mano, na moral, viado Ô, o ADM vai vir aqui, aqui O sim. ADM vai vir aqui, aí a gente ah, pede mano, pra ele ajudar você não, Ah, mano, ah. Eu avisei que você não era pra entrar, irmão Você tá todo bugado Cuidado, cuidado, mano, cuidado Sai daí, português, sai daí, português, eu não consigo O não ADM tá aí viver. O ADM tá aí Ah, mano, meu Deus, velho Escreve já barra ADM, velho Eu já escrevi